Salve, salve, tropinha, magnata na voz aqui com mais um vídeo no canal, especialmente 016. Eita, Free Fire Beverly Hills, vamos que vamos. Deixa o like aí no vídeo aí, deixa o like, compartilhe também. E bora que bora, dale de dale, vamos que vamos, porque quem não vai fica pra trás. É isso aí, eu já falei no vídeo anterior, falei ou não falei? Fala comigo, comenta aí no vídeo aí, doidão. Fala comigo, deixa o like também. É. Mas que nada é, mano. Hum. Pegar meu mestre aqui, eu vou. Eu vou pegar. Acredita ou não? Hum. Primeiro round não meio nada. Segundo aqui também não, mas vamos ver. Alguns momentos depois. É isso, tropinha. Arrumei nada aí, ó. Tá vendo? Arrumei nada né? no primeiro áudio e no segundo áudio. Vamos ver agora o que o Magneta vai estar fazendo aqui pra vocês aqui de bom. E dá, que dá, tropinha. Deixa o like aí compartilha o meu vídeo aqui no canal. Inscreve lá no Instagram também. O link tá na descrição do vídeo. Eita, detei um. Toma. Detei outro. Mais papeia aqui. Mais, mais detei aqui, né? Tá ligado. Tamo que toma, ali tem outro. Vamos finalizar isso aqui, nem né? tá vindo de boca ali. Toma na cabeça, doido. Eita, mas não era Boba, irmão. Segundo o Rod, foi só dele. E já deitei mais um aqui, de forma do capão na cabeça. E toma que toma, o cara tá com gel ali, tá defendendo. Vou com a granada. Vamos que vamos, vou pegar meu mestre, doidão. Desculpa, brincadeiras à parte aí, né? Quem tá chegando agora aí, tá... O Magneto é mais famoso que não sei o que. O Magneto é mais famoso, né, galera? Brincadeira, viu? Tá ligado? Tamo junto. Deixa o like aí no vídeo aí também aí. Compartilhe também. Tá ligado? Vamos que vamos. Vou na cara. Tem, tem, tem, tem, tem. Aí deitei, mas olha como é que os caras tá. O bonde pesado. O trio. Tá ligado? Ó, assim pra matar. Vamos que vamos! tá com a granada tá lá em cima, sobrou só ele aqui agora. Vamos ver o que, que vai virar. Eu tô jogando aleatório aqui, viu tropinha? Tá aí, errou tudo! Tá conhecendo o maridão. Toma! Não tomou na cabeça não, mas morreu. 3 a 2 de mão vou pegar de uma dois neste vídeo aqui agora para vocês aqui vou pegar meu mestre aqui não é nesse vídeo mas vou estar tá pegando meu tropinha? guarde aí. tá vendo aí ó botar esses cara para quitar tá. na na na igual os caras parece piada para te dar pegando pesado Eita você viu aí na né, tropinha hum Cara que tô, nem tá ligado filho. Mas é isso aí, ó Deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo pra geral Segue lá no Instagram, lá, o link tá na descrição do vídeo aí do meu Instagram aí, ó Procura lá que você vai achar, lá o mais bonito do Brasil É isso aí, o Magnata Problema 016 Deixa o like aí, compartilhe. Desculpa eu estar tá falando muito, deixa o like aí, compartilhe. aí É pra você tá ajudando aí pra... E eu tô tá recomendando meu vídeo para várias pessoas e eu tá batendo a meta de chegar aos mil inscritos e tá divulgando aqui os Griffith Cards pra vocês. Quem é inscrito aí, sabe, reconhece e compartilha só para ajudar. Tamo junto, Tropinha. Aguarde o próximo vídeo.